Antes de realizar o treinamento de reprogramação quântica celular em Curitiba os resultados foram extraordinários. Três pessoas alcançaram a frequência de, da neutralidade, se você não sabe o que é isso, significa 50 pontos acima da frequência da coragem, que é o nível divisor de águas, onde as pessoas se empoderam, onde as pessoas passam a se comportar de uma forma adulta, onde elas passam a ter mais esperança na vida, onde elas deixam de se vitimizar e de reclamar da vida e serem protagonistas. Esse trabalho, ele é um trabalho inovador, é, onde nós estamos é, buscando o cerne da questão, elevar o nível de vibração das pessoas, elevar o nível de consciência, a sua frequência vibracional, que tem a ver com a qualidade dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, das suas emoções e ajudar as pessoas a... a transmutarem emoções aflitivas em sentimentos onde elas deliberadamente escolhem uma, uma vida melhor. Ativar sua glândula pineal e acessar níveis de consciência cada vez mais elevados para que elas possam ativar é, uma programação de autocura. Né? Estamos muito felizes chegando no final do ano e em breve estaremos em outras cidades como Londrina, Florianópolis, Salvador e você pode entrar no nosso grupo VIP do treinamento para ter todas as informações. Entra também na página do treinamento, tem lá um vídeo explicativo meu e com a Eveline, para você ter todas as informações, e entre em contato conosco. Está chegando aí um novo ano, é hora de voar, é hora de voar mais alto, é hora de se lançar para a vida, acessando o seu potencial. E aí, Eveline, como é que você está sentindo esse, essa, essa primeira, nossa primeira fase aí, com tantas pessoas se transformando e evoluindo? Olha, nas palavras... Se próprios alunos está superando as expectativas. Nossas e deles. né? Porque eles chegam lá e eles não sabem exatamente o que eles vão encontrar. Porque a gente não pode prever exatamente os resultados. Mas as, a, as experiências têm sido maravilhosas. As pessoas têm saído com nível de consciência muito expandido, é com os processos de autocura é, ativados, com os chakras alinhados, assim, é você vai estimular sua autocura, autocura no seu corpo físico, mental, energético, emocional e espiritual. Também então, é um convite profundo e divisor de águas na sua vida. Também participar conosco você vai ser de lá uma pessoa realmente diferente. Então, clique em algum lugar nessa tela para acessar diretamente a página, onde tem um, um vídeo explicativo, tem todos os detalhes sobre a técnica. Entre também no nosso grupo VIP, porque lá você pode tirar dúvidas diretamente conosco. E quando você se inscreve no treinamento de reprogramação quântica celular, o RQC, você vai fazer parte de um grupo especial fechado ali com os, todos os alunos, comigo e a Aveline, onde você vai poder interagir conosco. Nós vamos estar dando orientação, nós vamos estar é, buscando contribuir para que você seja um terapeuta de reprogramação quântica. Celular, ajudando as pessoas, transformando o mundo, mas antes de tudo, transformando você, acessando é, novos níveis de consciência, potencializando é, a beleza, a riqueza que todos nós carregamos e muitas vezes está nublado exatamente por padrões de negatividade, é, por padrões é, de auto sabotagem E essa técnica, ela, elevando a sua compreensão do mundo, ela vai ajudar a expandir que você tenha mais clareza e acessar toda a inteligência, onde você vai encontrar todas as respostas dentro de você. Aguardamos você no treinamento.